A melhor. Nossa, Cezinha do céu, se pega, mano. Ai, se pega, mano, esse, esse grab aqui, velho. <risos> nice, rapaziada. Ah, o cara pegou Karma, mano. Eu ia de Morganinha. E agora? Ó, o cara mandou um Nautilus maneiro, mano. Então é isso. Ó, os caras fazendo graça aqui, mano. O que, que eles estão dançando? Eu vou bazucar, fi. Não tem dancinha aqui não Ó, não dá outro ataque não, Ezinha, pelo amor de Deus, velho E aí, eu gravo ou não gravo, hein? Gravo ou não gravo, hein, mano? Nossa, ele tá confiante, hein, velho <risos> Vou gravar não, vou gravar não Vou gravar não, isso é sacanagem Calma, eu não sei se eu vou nível 1 ou nível 2, mano Acho que ne... ele quer que eu vá, né, mano? Então eu vou, velho não queria ir não, mano Mas eu fui, mano Não queria ir não Acho que eu joguei errado, hein, galera Esse nível 1, certeza, mano Deixa eu concentrar aqui, velho Nível 2 é a win, hein Ai! Ó o flash aí, João Agora é a win, mano Agora é a win, ó Se o cara demora aqui, é a win Presta atenção Se o Recarim tiver aqui, fodeu Se o Recarim tiver aqui, fodeu Só pra dar um dano Só pra dar um dano Só pra dar um dano Boa, boa Foi só pra dar um dano, mano se o Recarim vier aqui, fodeu, galera. Eu não sei cadê o Recarim, mano. Eu não sei cadê ele. Se ele vier, fodeu, velho. Vi o Xinzal podia vir aqui, galera. <coughs> Deixa eu pingar que o cara tá sem flash, que ele vai ficar sabendo. Peguei logo o cara que tá sem flash. Ah, eu não queria a kill não, mano. Mas eu mereci, vai. Nossa, tu... Calma aí, filhão. Grabei logo o cara que tava sem flash, galera. Maravilha. Botan... Usando, mostrando como utilizar melhor o pulverizador de tropas, beleza? Usar melhor... Nossa, Cezinha do céu, se pega, mano Ai, se pega, mano Esse, esse greve aqui, velho <risos> Nice, rapaziada, vamos nessa É isso, já estamos inspirados, mano Estamos na pegada já, pelo amor de Deus O Eza tá sem, sem exaust, tá ligado? Então dá para dar win, mano, calma Eu tenho ignite ainda, amigão Você vai para base, beleza? Ai, o meu ODC também vai para base, família? Levanta ele, filho. <coughs> Pô, a gente jogou mal isso aqui, velho. Boa. Boa, boa. Tô ganhando tempo, tô ganhando tempo, família. Família, ajuda aqui, família. Bora, Urugote. Levanta ele, pai. Ah, vamos, né? Vamos. Ah, ele nem vai matar. Não, não, você vai matar, pelo amor de Deus. Você vai matar. Fala que você vai matar, mano. Se você não matar, é Tilt. Pô, qual é, mano O cara não podia ter ajudado antes ali, não, mano Nossa, eu podia ter dado um grab antes de morrer também, rapaziada Porque eu acho que era melhor, mano Pelo menos eu tô 100% de participação Eu tô tranquilo Fiz meu papel, mano Que caca Ô, oh, eu joguei certinho, não joguei, mano Na moral, velho, na moral, eu joguei certinho eu véio, Tô feliz com o que eu joguei é... ali, Mas, mano Na moral, você... o Recarim deve tá aqui, mano Se pá, tá, velho Meu ADC tá com medo de jogar, ó, mano Se pá, o Jamo desse tá aqui, tá ligado Eu vou respeitar esse medo do meu jogador aí, velho Seja bem-vindo aí, meu abençoado. E vamos nessa, hein, mano. Ah, mano, nem fodendo que esse cara não vai morrer, mano. Ah, e eu vou morrer? Pô, foi nada a ver startar esse, esse drag aí também, mano. Pô, que vacilo. Olha o cara! Nossa, ele apertou R no dragão. Roubou, Wolf. Saiu vivo? Mas tá word foda-se. Pô, nada a ver startar esse drag aí, papo reto, velho. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Roubou, roubou, boa, boa, boa. Mandar um bo aqui também, porque nós roubou, velho. É o Ranger essa caatinga aqui, né, galera? Ranger Nation. Cadê a Zoe aí, mano? Enquanto a Zoe não apareceu, eu não fico tranquilo. E eu tô quase nível 6, mano. Pegando nível 6 é a win, ó. Um minion, um minion. Um minion, um minion, um minion, um minion. Um minion pra eu dar a win. Meu amigo! Nossa, galera, eu, te, eu juro que o plano que eu tinha em mente era bom, mano Ai, mano, Ezinha cachorro, velho Na moral, Ezinha cachorro, velho Tá cachorrão, mano, que esse bonequinho ali, velho Olha, rega regaçou nós aqui agora, mano A precisa curar esse HP agora Antes de qualquer coisa, galera. Pelo amor de Deus, olha o tanto que eu tô apanhando E a Zoe miou, mano ah, Pelo amor de Deus, a Zoe tá vindo aqui, mano Certeza que a Zoe tá vindo aqui Quer explicar pra nós como funciona a runa Conquistador? Uai, o Conquistador, você, enquanto você tá duelando com o cara Você vai estacando ele, ele vai acumulando Quanto mais você acumula, você dá True Damage e cura É isso, não é, galera? Só que você tem que tá trocando com o cara Senão não funciona, você tem que trocar, tá ligado? Foda-se Foda-se, vai ter que flashar. É, já flasha. Ó, oh, tá sem flash esse aqui, é só pegar, só pegar. Sem flash, você tem que acertar, irmão. Puta. Acho que ele não tem range, né? Tiraram o true damage? Nossa, não dá true damage demais o bagulho? Tô falando que a Riot tem seus prediletos, mano. A Riot ama quem joga de tanque, mano. Ama, ama. Tanque mora no coração da Rito, mano. Não, não, não, não. Recarim tá aqui, mano. Cuidado, velho. Nossa, o Recarim tá nível 9 O Xin tá 7, mano Isso aqui não dá bom de jeito nenhum, mano Eu dei meu dano aí, família Eu usei Zonas, tá ligado? É isso, mano Mais do que isso meu campeão não permite fazer, não, mano Eu só faço isso mesmo Ainda posso dar um grab nesse cara aqui Aí, ó, isso aqui meu campeão permite Mais do que isso aqui não tem... Ai, a zoeira do time deles Vai ter que flashar, paizão. Caramba, fi, sai fora, maluco Pelo amor de Deus, deixa eu ir pra casa, vou pra casa Vou embora, vou embora, quero ir pra casa Tô tranquilo Peraí, vai rapidão? que vai dar uma caca Isso aqui, ó, acertei o grebe, hein Tô chato de grebe, hein, mano Já peguei visão aqui de ladinho Já levanta ele, eu posso dar o grebe? Ah, eu dei o grebe aonde? E aí, mano, tão me fechando, tão me encurralando O que que tá acontecendo aqui, minha família? Tira da rua Opa. Tô aqui pra te ajudar, meu bebê Tô aqui pra te ajudar, meu bebê Tô aqui pra te ajudar, mata esse bobo aí Mata esse bobe Ó, esse é a cara do Bob, ó. Já pega esse aqui também, ó. Ó, vai. Não sei se tem dano pra matar aí, não. Mas se tiver, maravilha. Aí, boa. É, esse aqui é o Nautilão da massa, né, rapaziada? Não tá é aqui pra brincadeira, não, né? Esse é o Nautilão da massa, né? E aí, mano? Não vai lutar isso aqui, não? Eu queria lutar isso, mano. Bora, bora, eu quero lutar, mano. Mano, se eles startar agora é deles, mano. E tem um Ward aqui, ó. É nosso, será, mano? O Urgot tá bazucando o bagulho lá. Acho que dá pra ser nosso isso aqui, mano. Deixa o Xin Zhao fazendo e protege ele, tá ligado? Posso até dar um lixe, calma. É nossa. Nossa, Guivara, Guivara. TP em cima de uma pink, beleza. Não, não vira nisso não, que é ruim. Não vira nisso não, não vale a pena, não vale a pena. Deixa o Guinar, deixa ele. Deixa acabar o Mega Nar, galera, deixa acabar o Mega Nar. Ah, o Xinzal vai ser solado. Boa, boa, boa, boa. Saiu, saiu. Dá pra dar o reengage, dá pra dar o reengage. Não vou deixar o Eza passar. Pega o Ranger, não deixa o Eza passar. Peguei o Ranger, mas ninguém deu atenção. Qualquer coisa tem solar e pegou aqui, ó Qualquer coisa tem Solari É isso, galera, tem Barão Up Nossa, nós jogou demais agora, hein, o time Papo reto, o time jogou muito, mano Nós para o Reca, mano, ó, eu como sou um Jungle Mano, eu sei o que véio. que meu Eu como suporte, eu sei o que que meu Jungle quer, mano Tá ligado? Então eu tô aqui pra não deixar O Recarim passar, velho Ó o Flash por Prime Uhul -huh! Flashzinho pra pegar aqui o da melhor forma lá Compensando o flash por Prime do VTN aí, VTN falou que ia vir deslizante aí Posso passar uma lente aqui Ó, a Karma vai aparecer aqui agora, ó mano Ó a Karma aqui, se liga Beleza, saí Tô tranquilo, tô tranquilo Tô tranquilo, galera Tô tranquilo Tô tranquilo, eu tô tranquilo aqui, eu tô relaxado Tô de boa, tô de boa Já busca ele, eu tô tranquilo Dá pra dar GG talvez, galera? Ó, oh, peguei Ó, oh, peguei mais ou menos, peguei mais ou menos E aí, é GG ou nós vai pro drag, hein, galera? E agora, mano? O time parece que quer dar GG, mano Ó, oh, peguei de novo Ó, oh, peguei Falei que eu peguei É isso, minha família É isso, ó Já peguei esse bobo, ó Já peguei ele de novo aqui, ó Beleza É GG nessa porra Na moral, na moral O Nautilão tá na porra ou não tá, mano? Na moral, na moral Olha esse Nautilão, mano Sem massagem, velho Ó, já vai pegar um creme de caneca aqui, ó, ó Já toma, mesinha, já toma Ai, meu Deus, o que que eu gravei, galera? O que que foi isso que eu fiz aqui? Ó, já pega esse aqui, parado no auto-ataque, já grabo o Ezinha. Ai, esse zirou, a né velho. Pegou? Pegou pra caralho. GG.